Olá! Você faz uso de óculos multifocal com linha imaginária que separa as lentes? Se sim, hoje a nossa dica é para você! Encontrar a altura ideal para o monitor é um dos grandes desafios para quem faz uso desse tipo de óculos e trabalha em posto de trabalho informatizado. Não é incomum observar uma cena como essa. Isso acontece porque, para as pessoas que fazem uso de óculos multifocal, a altura do monitor não pode seguir aquela regra padrão, da linha dos olhos na faixa superior do monitor. Para essas pessoas, o monitor deve ser sempre mais baixo. A dica para encontrar a altura mais confortável para você é Deixe a haste de regulagem de altura no mínimo. Analise a qualidade e o conforto visual. Você pode testar diferentes alturas até encontrar a posição ideal. Observe a posição do queixo. O correto é que ele fique alinhado com o horizonte, nem para baixo e nem para cima. Essa foi a nossa dica do Em Dia com a Ergonomia. Até a próxima! Tchau, tchau!